Glória a Deus! Mais uma vez, cumprimento os ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que tem sua Bíblia, abra juntamente conosco o Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 1, versículo 40. Você que não tem uma Bíblia em mãos aí, fica ligado conosco na mensagem desta manhã. E Marcos, capítulo 1, versículo 40, diz assim a palavra do nosso Deus. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe disse, Se quiseres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe, Quero, ser limpo. E, e tendo dito isto, logo a lepra separou-se dele e ficou limpo. Glória a Deus! Esse é um milagre catalogado na Bíblia Sagrada, diante de muitos e inúmeros milagres que faz o nosso Mestre Jesus, o nosso Salvador. E segundo escreveu João, se fosse catalogado em livros, tudo que Jesus fez, o mundo inteiro não comportaria de tantas maravilhas que o nosso Cristo, o nosso Salvador, assim fez. Quando Ele se fez carne e habitou entre nós, e dentro dos seus três anos e meio de ministério, terreno, terreno, até o dia de se entregar por nós, João vai dizer que ele fez inúmeras maravilhas. E mesmo depois da sua ascensão, ele continuou fazendo inúmeras maravilhas. E até o dia de hoje, ele ainda faz inúmeras maravilhas. Eu sou testemunho disso, eu tenho vários testemunhos a respeito disso porque a Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, o Todo-Poderoso. E esse milagre que está catalogado aqui no livro de Marcos, ele tem um ensinamento muito valioso para nós de fé, de como nós nos direcionarmos a Deus para sermos abençoados. Porque Tiago vai dizer que nós não recebemos porque pedimos mal, nós não recebemos porque pedimos mal e pedimos somente para nossos deleites, para nossos prazeres. Mas nessa passagem maravilhosa nós vemos aqui um homem leproso e nós sabemos naquela época o um homem leproso ele era ele era separado da sociedade ele não era não era uma pessoa que poderia viver em comunhão com as pessoas ele vivia separado excluído por causa da sua doença e certamente aquele homem já tinha ido no templo e o sacerdote já tinha dado para ele a sua sentença e a sua sentença era essa ele ia ter que viver excluído por causa da tua doença porque o sacerdote no tempo não poderia fazer mais nada porque o sacerdote já tinha feito o que a mão do homem poderia fazer e agora ele sabendo de Jesus, ele sabendo de Cristo, que Cristo fazia maravilhas por onde passava, o cego via, o mudo falava, o coxo saltava sobre os teus pés, até mesmo os mortos se levantavam dos seus esquifes, aleluia, porque foi para isso que ele veio, não só fazer maravilhas, mas também pregar o evangelho da salvação. E eu creio que aquele leproso, sabendo disso, ele foi até o mestre, foi até Jesus e a Bíblia vai dizer que ele rogando-lhe prostrou os seus pés. Aleluia. Prostou os seus pés para o adorar. Glórias a Deus. Aí já começa o ensinamento maravilhoso da palavra do nosso Deus. Antes de você pedir alguma coisa ao teu Deus, o adore. Aleluia. É exatamente o que esta rádio faz todo final de semana quando... O nosso irmão abre aqui o programa e nós começamos a adorar, a louvar o Senhor e você pede o teu hino, pede a tua oração, direcionadas a Deus, louvando, honrando, engrandecendo aquele que é Todo-Poderoso. Então eu te dou uma receita muito maravilhosa que o próprio, o próprio leproso nos ensina aqui. Antes de pedir alguma coisa ao Senhor, adore a Ele, glorifica o teu nome, porque Ele é digno de adoração. E agora esse leproso adorando ao mestre, ele vai nos ensinar uma coisa ainda mais surpreendente, ainda mais maravilhosa. Perceba que eu disse no começo que Tiago disse, Tiago escreveu, está escrito lá, você pode procurar no livro de Tiago, Tiago disse que nós não recebemos porque pedimos mal. E agora esse leproso ele vem com uma fé tão tremenda, prostado e adorando aos pés de Jesus, ele não pede mesmo ele, que, ele precisando, ele necessitando, ele não pede. Olha o que é que ele faz. Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Aleluia. Ele dá testemunho diante do mestre dizendo, tu podes. Tu tem condições de fazer, eu tenho certeza disso. Mas eu entrego a tua vontade. Aleluia. Eis aí, irmãos, uma demonstração de fé tremenda. Porque muitas das vezes nós empurramos Deus contra a parede e achamos que Ele é, ele é, é obrigado a fazer. Mas eu creio, dentro da minha convicção, segundo o que a Bíblia nos ensina, que não é segundo nós queremos, mas é segundo a vontade de Deus. Quando você vê a oração que Jesus ensina aos discípulos, Ele vai dizer o quê? Pai, seja feita a Tua vontade. Jesus, no Getsemane, ali agonizando, porque sabendo que ia morrer, Ele diz, Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade não a minha. Então essa é a forma correta de você orar, meu querido. Peça sim a Deus, peça sim. Nós vamos orar daqui a pouco e nós vamos pedir. Mas aprenda. Primeiro, Senhor, faça a tua vontade. Em nome de Jesus. Aprenda isto, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus amado, Deus de misericórdia, obrigado, Senhor, por esta manhã que estamos aqui, Senhor, e que estamos aprendendo pela Tua Palavra, que não é sempre o que nós queremos, mas é segundo a Tua vontade. Neste momento, Senhor, eu peço pelo nosso amigo veterano, peço por ele, Senhor Deus, que Tu faça a Tua vontade sobre a vida dele, tenha misericórdia, Abençoa o Teu servo, Senhor, abençoa esse Teu filho. Abençoa o nosso, nosso amigo Júlio César, que a nossa irmã pediu oração por ele, Senhor. Abençoa ela também, abençoa esta rádio, abençoa, Pai, a família de cada um que aqui trabalha. Abençoa a família de cada um, Senhor Deus, que está ouvindo conosco neste momento. Abençoa cada um, Senhor Deus, que está unido em oração conosco. Mas segundo a palavra que nós lemos nesta manhã, eu te peço... Seja feita a tua vontade, em nome de Jesus.